Oi pessoal, eu sou a Bia Carniel e estou aqui representando o coletivo Ação Covid-19. Nosso coletivo de pesquisadores faz estudos e divulgação científica relacionada ao impacto desigual da pandemia em populações vulneráveis do Brasil. Nós somos um grupo multidisciplinar. Eu sou bióloga pela Unicamp, mestre em biotecnologia e doutora em medicina tropical pela Universidade de Medicina Tropical de Liverpool onde eu trabalhei em dois estudos clínicos com vacina contra a gripe. Um dos estudos que o coletivo realizou em 2021 se chama Sob que condições a vacinação conteria a pandemia no Brasil? E a ideia desse estudo surgiu quando observamos que a situação da pandemia em cada estado brasileiro variava muito de acordo com a taxa de transmissão e as medidas de contenção do vírus em cada local. Só que isso não é considerado quando se distribuem as vacinas. No Brasil, elas são distribuídas proporcionalmente à população do estado, sem levar em consideração a urgência em que eles necessitam de vacinas para conter os surtos de infecção. Então, nesse estudo, resumindo, para saber a situação específica de cada estado a cada mês, primeiro nós calculamos o R0. Essa taxa R0 corresponde à quantidade de pessoas que podem ser infectadas por alguém que tem Covid-19. E um bom cenário seria um R0 menor que 1. Um porque quer dizer que cada pessoa infectada com o coronavírus está transmitindo para menos de uma pessoa, o que então levaria a uma diminuição do número de casos. Para calcular esse R0, nós usamos os dados de pessoas suscetíveis, infectadas e recuperadas, e depois usamos a taxa de cada estado para calcular qual a porcentagem da população que deve ser vacinada para que o R0 passe a ser menor que 1, usando a eficácia média das vacinas disponíveis no Brasil. Nós fizemos essa avaliação para os meses de dezembro de 2020 a maio de 2021 e observamos que todos os estados precisavam vacinar homogeneamente mais de 25% da sua população para frear o aumento do número de casos. A gente notou também que os estados com medidas de contenção do coronavírus e campanhas de vacinação, como o Maranhão, se mantiveram bem baixo na escala de urgência em todos os meses. Nosso modelo mostra, principalmente, que por causa da alta circulação do coronavírus em alguns estados, nem vacinando 100% da população deles seria possível frear o aumento do número de casos. Isso evidencia que a vacinação não age sozinha e deve ser combinada com o uso de máscaras e distanciamento social para efetivamente controlar a pandemia. As vacinas com certeza reduzem muito as hospitalizações dos óbitos, mas sua eficácia contra a transmissão do vírus não é perfeita. E isso quer dizer que novos surtos de infecção podem acontecer entre os vacinados e aumenta o risco de surgimento de variantes que escapem à imunidade dada pela vacina. Agora, a comunidade científica sabe que vamos ter que conviver com as ondas de Covid até que o vírus pare de circular. E, por isso, ferramentas como essa que a gente criou, um modelo que faz análises periódicas de regiões específicas, são essenciais para ver a situação real da pandemia. E aí, dessa forma, é possível decretar medidas mais ou menos restritivas conforme a necessidade de cada região. Atualmente, nosso coletivo está revendo esse modelo e acrescentando novas variáveis no cálculo do R0 para que a análise ajude de forma mais efetiva a controlar o aumento no número de casos. Se você se interessar em saber mais, nós disponibilizamos nossas publicações no site açãocovid19.org e agradecemos muito o interesse no nosso trabalho. Muito obrigada.